Fala galera, beleza? Estão andando aqui com mais um vídeo da vez, galera, trazendo o quarto episódio aqui da nossa série A Vila Perdida, rapaziada, hoje a gente vai estar tá construindo a, a nossa casa aí, rapaziada Que não dá uma pra morar com aqui Tá foda, cara. eu vou precisar Eita, cara, potei o bloco errado aqui Vou precisar, rapaziada, levar as camas, os bagulhos tudo, tá ligado, pra lá Eu já, já aproveitei pra adiantar um pouquinho o vídeo pra não ficar tão longo Peguei um pouquinho de madeira, tá ligado? Eu acho ainda, que eu vou ter que fazer madeira aqui, agora eu não lembrei. E mano, vou ter que pegar um pouco de areia também, acho que eu ia aqui. Mano. Deixa eu ver se aqui... não tem areia não. Ih, cara, como é, como é calma aí? Não tem areia. É, calma aí, aqui. mano, nesse.. Pô, nesse bagulho pegando o bloco ali, pegando madeira. Eu acabei achando uma caverna sem querer, tá ligado? E vai dar mais ainda Chega, Achei que ia dar muito pouco Caralho, achei que ia dar muito pouco Mas vai dar dois blocos, tá ligado? aqui E pegar mais aqui aí. mano será que eu faço uma, ca uma casa de dois andares Ou vou aumentando conforme o tempo? Comenta aí, rapaziada Comenta aí, comenta aí Aí, padrão Padrão Vamos lá, rapaziada, bora pro... Mais um só Mais não tem mais ah, não tem sim eu deixa eu deixar aqui os bagulho rapaziada aqui as plantinha aqui negócio para plantar plantinha é, eu ia deixar as madeira aqui é cana plantinha as coisas que não presta tá as coisas que eu não vou usar agora isso daqui eu vou usar mapa não vou usar também é carne eu não vou usar isso daqui também não negócio não também não vou usar esse negócio aqui as madura só para tirar o inventário tá ligado porque tem muita coisa mano. inventário eu vou usar isso daqui talvez eu uso cara, talvez eu uso isso daqui não vou usar também é tá mas a maioria das coisas que eu vou usar né então bora lá mano meu teclado tá muito ruim troca tá acontecendo não mano. A tá ficando velho tá ligado bora lá rapaziada mano tá aqui dá para fazer uma casa tá ligado mas não tem pouco espaço tá ligado fora que tem pouco espaço mano a vila tá muito bonita o momento é que vocês estão achando da vila que eu preciso fazer uma passagem vou fazer aqui mesmo mano que aqui eu usei a não acho nenhum pra cá não tá ligado aqui tem cavalo também mano passo uma epigélia e vou tá pegando cavalo mano. dois cavalinhos ali já. primeiro mano eu não sei qual que é o material para pegar cavalo tá ligado preciso pegar uma selo tá vou fazer aqui eu não sei se eu passo igual aquela casa ali que tava antes ou parecida, tá ligado? Só que eu vou fazer um pouquinho maior e aí, Se eu quiser deixar um animal ali comigo Se eu um gato, alguma coisa, tá ligado? Eu consigo deixar aí, aí, padrão Esse tamanho aqui já tá bom Esse tamanho aqui já tá bom Aí Mano, tá ficando da hora, tá ficando da hora Quer dizer, não comecei ainda, mas uh, já, já tô pensando que vai ficar da hora, tá ligado? Mano, eu passo a porta no meio ou passo a porta no canto? Vou fazer a porta no meio. Mais da hora. Aqui, ó, dois Beleza. É, então aí vai ficar mais ou menos. Aqui provavelmente eu vou botar vidro, né? Mas eu vou fazer só pra fazer o telhado senão não, não vou conseguir fazer o telhado Aí, mano, tá escurecendo, tá uma luz aqui, já. Até bem que eu tenho bastante tocha, velho Carvão que não falta, né, mano Carvão, carvão que não falta, também O cavalo, é o cavalo, o cavalo já quer ser do mar. Aí é, ainda vai sobrar madeira, ainda Sobrar não, vai faltar madeira Tem muita madeira, né, mano Mas ali tem bastante Depois eu vou ali, eu vou pegar mais madeira aí padrão, agora preciso de um, um negócio pra subir. Trabalha tá caralho, cai por aí Porra, zero a zero marmita, né? Mano, nossa manha, que dia lindo no Minecraft! Velho, dia lindo pra viver! Dia lindo aí, cara, aí, subir. Acho que o tamanho da porta já tá certo, não sei. Aí. Já vou colocar um inventário aqui também, mano. Ah, não vai dar. Depois eu coloco o um inventário. Né? Agora vai. O inventário vai. Já uso o inventário para subir, né? Para subir na vida. Aí. Padrão. Mano, e tem umas aranhas aqui velho Cadê minha espada? Cadê minha espada? Cadê minha espada? Cadê minha espada? vou tentar matar com a pai hein. Morre, morre, morre, morre, morre, morre Qual foi? Qual foi a né? Ah caralho, matei geral mano Ainda consegui PVP mano Consegui um tipo de PVP É, pegar esse cara né? Vou precisar da escada agora, pra poder subir né, Senão não não vou conseguir subir Rapaz. Deixa eu ver só se a altura tá boa, não Precisa mais de dois blocos, pra cima é. Precisa mais de dois blocos pra cima, daí vai dar bom, Aí deu uma travada aqui mano Aí Rapaz. Mano, os cavalos tão muito fáceis de pegar É só preciso de uma cela, tá ligado ah Ah zumbi zumbizinho Mano eu vou dormir agora rapaziada. eu já volto aí com você Vou dormir e já volto ah. O rapaziada acordei ah. Vou pegar madeira Aí já tenho um bagulho pra pegar madeira Esse é irmão puto Calma aí galera, calma aí, eu já vou sair de casa aqui eu... pra gente comer um biscoitinho aqui. É, Com... Com... Com... Com... Com... vou comer aqui, vou comer na casa, tô ligado, tô ligado, tô ligado. tá recuperado é para virar rapidão, Mas é isso que eu tenho que pegar madeira. Mano, eu ia pegar mais ma essas madeira, madeira como é que é o nome? Madeira, madeira laranja, tá ligado? Mas não ia ficar legal, tá ligado? Eu gosto mais dessa, dessa madeira escura, mãe. Essa madeira aqui é que é irada. Quer madeira não, irmão, né? Pegar ali, mano, ainda bem que tem bastante árvore aqui, mano. O bagulho aqui me, me envenenando aqui, velho. bagulho me envenenando. Seu óculos tá me envenenando. Agora parou. Aí pega, pega madeira, pega madeira. Pelo menos acho que se tem poucas madeiras já tá bom, né? Se 28 madeiras já tá bom. 64 mais 64 dá 128 ó não sei rapaz é rapaziada tá 128 <risos> foi confirmar ali é para não falar merda né tá 128 Também não é difícil fazer a calca Vai lá que eu ver. Aí Mano eu precisava aprender eu tenho um ali que prenderam uma Uma... Uma ovelha, tá ligado? Pra pegar a lã Pra poder pegar a lã Aí... Olha a ovelha É o Clebinho hum, da... da... da... Tabacaria. Mano, tem algumas águas ali que eu não consigo pegar, tá ligado? Ah. subir mais alto. Aí. Sobe, sobe, sobe, sobe. Pavelão. Aí. Mano, é 64 é muito. 128 é muito maduro. É muita madeira. Já vai dar 64 aqui, mano. 64. Eu vou tentar não me perder da view aí, mano. E outra pra lá. Vamos Já peguei duas. Aqui ia dar umas 10, madeira Não, mas dá uns 24, madeira 25. Aí. Padrão. Caralho, aqui tem bastante Empadão, gosta de mandira Uma floresta, basicamente Não Vou botar aqui tipo, pra Vê se acha uma eh trinta e já vai dar uns cinquenta, quarenta e quatro quase cedo, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove. 51. O objetivo é pegar 128 madeiras. Aí. Outra pouco 57. Mais uma árvore já era. Vou Pegar até a mais, Podem? Padrão. Agora lá. Mano, fora. Ah, não, tem areia ali. Eu pensei que ia ser fora pegar areia, tá ligado? Ó, ah, tem uns cavalinhos aqui, hein, mano. aqui, ah, tem que fazer o piso ainda. Por isso que vai ser fora. 16, madeira. Where you take me? I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and your head. From here some love, cause I'm oppression. I just want to look my way now. Eu vou ter que fazer um baú primeiro pra deixar as coisas que é muita coisa pra pegar tá ligado uh. aí depois eu tenho que arrumar tudo tá uh. tudo misturado E tem um zumbi aqui, hein, mano? Tem um zumbi aqui fora, rapaz. Ah. Dá pra me proteger aqui da.. Bagulho. Bora, ah. corre! Tem que dormir também, rapaz. Eu vou dormir, vou tentar dormir lá. Aí o acorde já leva as coisas. Otário, otário, a minha. Vou levar essa minha cama, minha também, a minha também, também. Quase voltou picareta Ah, tem muito carne aqui e muito de ouro Deixa Pegar minhas coisas Valeu rapaziada Foi bom morar com vocês, hein Foi bom quanto durou Valeu rapaziada, caralho, tá nublado. Tá chovendo, tá chovendo. Ai, todo mundo olhando. Vai ter que comer esse povo, É mano, não tem comida ir, velho. Que foi, mano. Eu morri de fome. Ai eu muito pesado. Vou morrer de fone e fechar minha cama aqui. Aqui. Eu ia pegar as camas, mas não deu para pegar Aí. Agora pega os baús aqui. E rapaziada, vou fazer um timelapse selecionando aí pra, pra amarrar, tá ligado? Pois já morreu com você. Rapaz ah, já aranjar o meio, tudo aqui, mano. Aqui ó, ficar. Ah não, calma aí, Pegar as coisas daqui. Esqueci de pegar as coisas daqui. Aqui pode ficar os blocos Outro escada. Porto. Mano, eu não vou precisar pegar vidro, tá ligado? Não vou precisar pegar vida. Isso é uma coisa boa, porque já tem vida ali pra ela. Tem 22 vidas ali, acho que vai dar pra vai dar bom. Pra... Vou pegar isso daqui, já vou juntar com isso daqui. 27. Porte de madeira, eu vou deixar junto com as.. Umas... Ah não, deixa junto, eu... deixa eu ficar a porta e as mangas o aceita, seita, isso aqui também e copo, pá isso daqui, semente e mineroso ela ah, está tudo aqui semente, a árvore, água de aranha sementes, carne, tudo, da tinta, equipamento. Aqui ah, ah, fica os equipamentos. Mano, deixa bem organizado, eu ver organizar até agora. O que é que eu vou usar agora? Ótimo. Pode ir lá no outro baú Ah, tem mais um inventário aqui também aqui. Aí Tem um baú aqui sobrando Eu não sei pra que, que eu vou usar, entendeu? Tá eu posso usar só para Pra... pra... Mano, ficou muito da hora, tá ligado? Eu devia ter pegado mais uma cama, tá ligado? Mano, o cavalinho, o cavalinho, eu vou pegar o cavalinho já, hein? Eu vou pegar o cavalinho, um pouquinho de futebol. aí ó. Bom, rapaziada, essa ficou minha casa aí, mano Comenta aí é que vocês acharam chovendo Depois eu vou arrumando o, o baixo tá ligado? Aí é ficou a casa bem iluminada. E bem bonita, mano. É isso aí, rapaziada. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. E fui!